Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Vamos falar hoje sobre Vitória. Vitória que gosta de ler. Isso não cai na prova! A Vitória, que gosta de ler, na verdade, ela é uma pessoa que eu conheci na rua. E a única coisa que eu descobri sobre ela é que ela, o nome dela é Vitória. E que ela gosta muito de ler. Como foi que isso aconteceu, eu vou compartilhar um pouco da minha angústia, na verdade, da, dessa, dessa situação que eu passei. Então eu vou tentar explicar mais ou menos o que foi a história, e aí qual foi a minha angústia. Eu vou meu, É meio isso, tá? O vídeo é... Eu vou jogar aqui as minhas inquietações depois de, do, do, da situação aí, pra gente pensar um pouco eu tava vindo pra casa segurando este livro aqui que eu amo de paixão que eu ganhei dos meus alunos né Persépolis. e aí eu tava segurando o livro caminhando e essa menina a vitória ela estava atrás de mim de repente ela grita "Ei, moça moça moça quando eu olho pra trás ela diz oi tu tá lendo o mesmo livro que eu e eu, ela tava com o livro na mão, me mostrou, e aí contou que tinha acabado de pegar na biblioteca, é, que gosta muito de ler, que estava lendo agora mais em quadrinhos, esse livro ele é em quadrinhos, é, e que estava muito feliz, só que ela ainda estava na primeira página, e aí pediu para que eu contasse uma experiência, contei. E isso a gente continuou caminhando, né, eu tava indo em direção à minha casa, já estava bem próximo, e ela caminhando e, e me perguntando o que, que eu tinha achado do livro. E aí eu falei que os alunos tinham me dado, ela olhou pra minha cara e ela perguntou assim, ah, e você é professora, eu sou? Aí ela perguntou, né, de que, e eu falei que eu era professora de sociologia, e ela perguntou, mas você é prof? E aí eu fiquei, tipo, como assim? Tipo, você é prof? O que que vinha depois desse ou, né? E aí eu literalmente perguntei, como assim? Aí ela falou, não, é porque eu tenho um professora, ela não citou o nome, não me disse qual é a escola que ela estuda, nem se é particular, nem se é pública, é, ela disse, eu tenho uma professora, mas ela passa a aula toda falando de Avon. E aí, ela, enfim, perguntou quantos anos eu tinha, se surpreendeu, é, eu tentei dizer pra ela que, é, quantos anos eu tinha de ensino, né, é, eu tentei dizer pra ela que eu era formada na área, como se isso fosse justificar que eu era professora, e aí ela falou, ah, mas ela também é. Eu não sei se na área, se era formada, mas ela, ela falou, na hora ela falou, porque foi tudo muito rápido. E aí eu falei, ah, mas eu não sei, eu acho que eu dou aula, né? Porque tantos anos, já tô em algumas escolas e cursinhos e tal, é, eu acho... Eu não, eu não tenho certeza e aí eu comecei a me questionar sobre tipo o que, que eu vou conseguir dizer que vai me fazer provar que eu sou de fato uma professora né ou o que, que não é um professor e aí enfim chegou a hora que eu precisava seguir meu caminho ela ia seguir adiante eu precisava dobrar a esquina e eu só sair me despedir consegui perguntar o nome dela que era vitória e dizer meu nome e fui embora só que quando vitória foi embora né que eu chamo de vitória que gosta de ler quando vitória foi embora eu fiquei me questionando sobre o, que, o direito que ela tá perdendo, né, o direito de ter as aulas de Sociologia, que é dela, é um direito. Então, ela tá perdendo esse direito porque a professora não está passando conteúdo. Mas aí, ao mesmo tempo, me veio o questionamento de, será que a professora realmente tem a, a responsabilidade, é dela a responsabilidade, não tá passando conteúdo? Será que essa professora é formada na área? Será que é ela realmente queria estar ali dando aula, porque às vezes é o contrato, ou alguém que coloca para cobrir ou para completar a hora, tanto faz, na particular ou na pública, às vezes as pessoas não sabem a importância da formação na área. E aí eu me comecei a, a pensar, meu, e, e o governo, por que, que o governo está tão mais preocupado em fazer os professores calarem a boca, né, o que que os professores não podem dizer em sala de aula, do que propriamente em se preocupar em construir um professor adequado, né? capacitar esse professor para ir para a sala de aula, para que ele faça na área dele, dar oportunidade, dar incentivo. Então, tem uma série de coisas, e isso não é só sobre educação, gente. A gente está tirando direito de adolescência, a gente está é, discutindo que essa Vitória, que gosta de ler, ela não está tendo aula de sociologia, mas não é só ela que está sendo prejudicada, porque ela vai ser uma profissional lá na frente, e ela, é, ela não tem como trazer determinados retornos para essa sociedade, porque ela não teve acesso à educação. Então, eu tô falando de um grupo, sabe, eu tô falando da sociedade inteira, de coisas que a gente precisa realmente se preocupar, dos limites que a gente está tendo, de coisas que a gente está tirando de oportunidades, sabe, para estar tá discutindo o que, que o professor tem que calar a boca, que o professor não pode falar sobre isso na aula, o que o professor não pode, sabe, vamos então capacitar esses professores para, vamos aprender a educar ao invés de punir, porque a gente está muito habituado. A punir as pessoas, a, seja professor, seja aluno, quando faz uma coisa errada, né? Ou seja, a tirar algo dele porque ele fez de errado, ao invés de educar porque que ele não deveria fazer. Então, na verdade, a minha angústia foi essa. A gente precisa é, urgentemente aprender a educar as pessoas e não a punir as pessoas, a capacitar as pessoas e não achar que elas são culpadas porque não estão dando determinado conteúdo ou porque não estão... Sabe? Era mais ou menos nesse sentido. Eu fiquei muito angustiada, eu, uh, eu busco respostas faz muito tempo, eu conheço pessoas que pesquisam sobre isso há muito tempo, mas eu achava também que eu precisava trazer para vocês um pouco dessa reflexão. Né? E não sei se vocês concordam totalmente comigo, eu não sei se eu consegui ser clara no que me veio à cabeça, mas eu sei que eu fiquei muito feliz de ter conhecido Vitória e ao mesmo tempo muito preocupada. É porque a Vitória me fez enxergar que realmente a gente precisa rediscutir isso, né? Não sei se a Vitória um dia vai assistir o vídeo, mas eu espero que ela reconheça. Vitória, muito obrigada por ter essa oportunidade do livro de ter me permitido conhecer a Vitória, que gosta de ler. Então vamos rediscutir, gente, porque a gente precisa dar os direitos a quem é de direitos. É um direito dela, ela precisa ter esse direito e a gente tem que garantir esses direitos dentro da educação e dentro do, do nosso país. É basicamente isso, é um vídeo de protesto. Talvez, mas é mais um vídeo reflexivo, como a maioria dos vídeos aqui do canal. Gente, comentem, tá? Comentem, vamos discutir sobre esse assunto, é importante, eu gosto bastante. É... Espero que vocês tenham gostado também. Compartilhem, é... sugiram. Se vocês querem outros temas voltados para essa área, se vocês querem até aprofundar essa discussão, beijo para vocês e boa semana. Tchau, Vitórias e João, João e Marias e Antônios, que gostam de ler e que gostam de leituras diferenciadas. Beijo, pessoas. Talvez eu fale sobre esse livro um dia. Talvez eu fale sobre leituras diferentes. Estou pensando, inclusive, em fazer um vídeo aí. Se vocês gostarem, comentem. Porque eu tô pensando, ele é uma leitura bem diferenciada de um conteúdo que a gente não está acostumado a ver. Beijo pessoas, tchau! Isso não cai na prova. Oi! Oh, yeah.